Fala galera, beleza? Você que me acompanha aqui no YouTube, olha com quem eu estou aqui, com Sueli. Essa mulher guerreira, já trabalha no mercado há quanto tempo, Sueli? Há pouco tempo. Pouco tempo, né? Mas ela veio a primeira vez aqui no Afiliados Brasil, uma determinação incrível, uma pessoa super do bem. Ô, Sueli, me diz pra mim, o que, é que você achou do Afiliados Brasil esse ano? Superou a expectativa? Qual a sua visão? a primeira vez que eu participo e a mim, que tenho muita pouca experiência, me abriu a cabeça em muitas coisas, quebrou muitos paradigmas. Um deles foi de ver o que realmente é as pessoas verdadeiras no mundo da internet. que a, O que muito passam as entes são apalências e, e as apalências enganam. E aqui eu pude ver o que realmente é verdadeiro, o que é a o que é a humanidade e o que é fictício. Que coisa boa, né? Cara, muito bom conhecer essa mulher. Você que não acompanha a Sueli, eu vou deixar aqui embaixo o link do YouTube dela, do, do Facebook dela, para você conhecer um pouco da história dessa mulher guerreira, batalhadora, que tem uma mentalidade empreendedora incrível. Então vai lá, acompanha ela, e a gente tá junto. Beleza? Bora pra cima. Valeu, Sueli. Obrigado, gente. Tá Todo mundo quer. Eu quero os sete dígitos. Eu quero os seis dígitos. Eu quero os cinco dígitos. Mas ninguém tá preocupado. O que oh. eu vou fazer no caminho pra isso? Que eu vou Esse é o segredo. E o vencedor na categoria de melhor gerentes de afiliados de produtos digitais é... Mari Marçal. O <risos> melhor profissional de Google Ads é... Alexandre Tavares. <risos> melhor profissional de copywriting é Tiago